Oi, gente! Ó, oh, tô passando aqui pra poder não deixar vocês esquecerem da nossa campanha Todos por Um, que ainda segue a todo vapor, hein? Você pode ajudar o nosso canal com apenas um real pra esse pix que tá aparecendo aqui. Ajuda a gente, porque a gente tem muita história pra contar. E fiquem agora com o um episódio que tá sensacional. Beijos! Pelo amor de Deus, calma! Calma? Como calma? Você ouviu, Denise, eles agora sabem do meu diagnóstico. Tá, mas e daí? E daí? E daí que tudo a perder, a gente pode perder a adoção agora... Ai, minha culpa! Deus, olha só. Quem ouve você falando isso, até pensa que você é um criminoso, você cometeu um crime! Eu sabia, eu sabia, eu tava tudo correndo bem demais, tava tudo feliz demais, caminhando pro um desfecho feliz demais, mas a porra do meu passado tinha que aparecer agora pra estragar tudo! Que merda! Olha só, Bruno, você precisa se acalmar. Olha só, a Denise, ela não ficou chateada com o seu diagnóstico. Você ouviu o que ela falou, ela não gostou que a gente mentiu. Bruno, a gente não mentiu. A gente só não chegou falando. Assim como a gente faz com todo mundo. Oi, oh, eu sou o Bruno, meu diagnóstico. A gente... Simplesmente fez o que a gente faz no nosso dia a dia Porque isso é nossa, é da nossa intimidade As pessoas lá fora não precisam saber que foi o diagnóstico Foi isso! E você está falar? você ouviu quando a Denise falou Que isso não é um fator grave no nosso caso Mas isso bota tudo a perder ó Bota O juiz vai considerar isso Como se já não bastasse esse casal em cima do nosso filho Agora me caça essa bomba Sabe o que, que eu acho? Era melhor morrer do que passar essa humilhação. Olha aqui, olha pra mim. Você nunca mais você vai repetir isso. Nunca mais. Você tá me ouvindo? Você tá ouvindo, Bruno? Você tá ouvindo? Responde! Ah, desculpa. ouvi. ouvir. Bruno, olha só. A, a gente não sabe quais são os planos de Deus na nossa vida. A gente não sabe até acontecer. O Benjamin, ele já é nosso filho, meu amor. Calma, a gente não pode perder o foco, perder a fé, perder a esperança. Sabe o que mais? A gente está junto nisso. Se acalma. A sociedade já é muito preconceituosa. Não importa quantos avanços a gente tem na saúde, todo esse discurso, não importa quantos avanços a gente tem na pesquisa da cura, dos tratamentos, não importa. Eu sou só mais um gay. Só mais uma idade. Tipo... PARA! Olha o que você tá falando! Para, Bruno! Foda-se a sociedade! Por acaso a sociedade que dorme com você, ali todo dia na cama? É a sociedade que vive a nossa vida aqui dentro? NÃO! Isso não é pauta pra gente! E outra coisa... Esse juiz, a juíza, quem for que for pegar o caso... Se levar em consideração o seu diagnóstico pra tirar o nosso filho, isso vai ser insensibilidade. Preconceito, homofobia, que seja! E se acontecer da gente não ficar com essa criança, a gente não vai desistir de formar a nossa família. A gente tem um ao outro. Tá me entendendo? Olha só. Enquanto a gente tiver um ao outro, a gente tem tudo. Ok? Você sabe mesmo me acalmar Prometo que eu não vou mais deixar isso me eu lá É assim que eu gosto Vai tomar banho? Você hum, Faz assim, ó Vai lá, vai tomando o seu banhozinho, viu? Vai tirando essa roupinha que eu só vou ver que a Marina... Preparou, deixou preparado pra gente comer? Que eu tô com uma fominha. Eu já te acho debaixo do chuveiro, vai. Tá bom. Vou esperar. Ei, muda essa cara. Você tá bem? Sim, é que essa super proteção da minha mãe me irrita, sabe? Eu tô tentando levar numa boa, mas tá difícil. Quem sabe um dia eu crio coragem e vou viver minha vida, né? Ah, eu fiz isso, foi a melhor coisa. Uhum. Olha, mesmo dependendo ainda da grana do meu pai pra me bancar um pouco aqui, foi a melhor escolha. eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego pra não depender de mais um real dele. É que eu sou muito de fazer as coisas com alguém, sabe? Eu sozinho me limita e desanima e eu sei que eu não posso ser assim. Ah, não pode mesmo. Tem que ser você e você sempre, tá? Você é a sua maior e melhor companhia. Senão não tem a menor graça. É, eu sei que eu devo pensar assim. Mas é que eu ainda acredito que um príncipe vai vir montado num cavalo me tirar desse mundo e levar pra outra dimensão. Acredito muito no romantismo, sabe? Acho que hoje em dia as pessoas nem têm tempo de apreciar romantismo. Mas e você? o romantismo também vive tudo com pressa. Sei lá. Eu sou um pouquinho dos dois, sabe? Ah. Um pouco de romance, mas também vivo com um pouco de pressa. Sei lá, acho que meu foco hoje em um dia é outro. E eu posso saber quais são seus focos? Em mim. Em estudar, conseguir uma grana, ter estabilidade financeira, sabe? Nesse momento eu não tô pensando em nada de romance, de... de namoro, de, de romantismo em si. Sei lá, quando eu tiver estabilizado, aí eu penso nisso. Você quer amargo? Não, não, obrigado. Espera que eu já volto. Mas é assim, do nada. Ah, não é assim, do nada. A gente tá sem fazer nada que hoje é dia de folga, a gente podia aproveitar, né? porque não? É, eu não tenho nada pra fazer hoje, na verdade. Então, o que, que você acha de ir lá em casa? Conhecer um pouco do meu cantinho, te falo um pouquinho da minha vida e, quem sabe, eu te apresento alguns amigos depois? Ah, legal! Eu acho que eu ia adorar conhecer um pouquinho mais de você, da sua casa. Quanto aos teus amigos, eu, eu já conheço aquele do shopping, lembra? É, aquele é o Ian. É, foi quando a gente se conheceu pela primeira vez, né? Sim. E eu tenho mais outros amigos, tenho o Rafa, tenho o Nando ainda, na verdade nós somos em quatro. Rafa tá fora do país, mas ele volta já já, e acho que você ia adorar conhecer eles. Ah, tá ótimo então, posso só trocar de roupa? Claro. É, se você quiser também, depois, amanhã ir pro trabalho lá de casa, não tem problema nenhum, você pode ficar lá e você vai direto. Ah, tá bom, então Então, aguenta aí, espera uns minutinhos que eu já venho com a minha mala. Tá bom? Tchau. Você está saindo da minha vida e parece Eu pensei da gente, Ué, é gente, cadê ele.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 De você E nem você de mim Então Essa aqui é minha casa Uma gracinha, eu amei a sua sala É, morar sozinho tem as suas vantagens, né? Mas manter organizado Isso depende da gente Nem me fala aí, eu tô sofrendo com um quartinho Numa pensão Mas eu tô dando um jeito, a força eu vou ficar mais organizado Não sei como é que é, mas você vai conseguir Aqui, deixa eu guardar essa mochila Tá bom você quer alguma coisa? Água. E eu preciso fazer xixi também. Olha, o banheiro é aqui. E eu só vou guardar a sua mochila e já pego a sua água. Pode tá ser? Bom. Obrigado. Olha, eu confesso que eu sou um péssimo cozinheiro. <risos> e eu até como minha própria comida, mas eu acho que oferecer já seria demais <risos> eu pensei que a gente podia pedir uma pizza, o que acha? eu acho ótimo, inclusive eu quero te agradecer por ter aberto as portas da sua casa pra mim, isso mostra que você confia em mim, né? Olha, isso é um processo é, a gente tá se conhecendo eu acho super normal conhecer um pouco mais sobre você, você conhecer um pouquinho mais sobre mim. E isso tudo que faz parte, né? E isso quando faz outra pessoa assim. Isso que Isso dá medo, perdida no que não dá para entrar. Você está saindo da minha vida. Que para Dinama, se calma. Surprei, Sexo tragédia. é algo sério. É importante pra mim. Eu não quero que aconteça assim de qualquer jeito, sabe? E também. Também. E também eu tô morrendo de fome. Vamos pedir uma pizza. Vamos, vamos pedir. Qual o sabor?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 não era você que não ia me, me ligar mais, me mandou mensagem, me bloqueando, me excluindo. E que papelão aquele na frente do meu amigo, Indom? Dom? Amigo? Uhum. Sandrinho. Por favor, né? Mas eu não vim aqui falar dele, não. Eu vim aqui falar da gente. Não existe mais a gente não, se toca. Você anda me seguindo pra falar de um assunto que é passado pra mim. Eu lamento, mas você só tá perdendo teu tempo. Ei, ei, ei. Pera aí. Vamos ali conversar. Conversar sobre o quê? Eu não tenho mais nada pra falar contigo. Mas eu tenho, Sandrei. Será que pelo menos você pode me ouvir? Me dá espaço pra falar? Nossa, Adão, você gosta de uma atenção desnecessária, né? Cara, ninguém supera ninguém desse jeito. Ninguém põe a fila pra andar porque você não deixa, não alivia, não respeita o nosso espaço. Você, pelo menos, pode me ouvir. Sandrinho, eu quero me desculpar Vou saudade, pelo papelão que eu fiz, tá? A cena patética que eu fiz de ciúmes. Bye, bye, tristeza, não. Será que pelo menos você pode me dar essa abertura pra poder ouvir meu pedido de desculpas? Bye, bye, e se você não gostar? Bye, bye, tristeza. Bye, bye, Cada um segue tristeza sua vida. Tá bom, não. Eu aceito ouvir suas lamentações, mas, por favor, Já não me faça me arrepender. Não se arrepender, não. Te garanto. Já sei Bora. olhar pra mim sem precisar de espelho. Ok, let's most try um syllable at a time. Tá tudo bem? Tá chateado comigo? Oh, no, okay. out... Eu não tô chateado com você, meu amor. Sei lá, tá quieto, não falou nada, no na adianta não foi pro banho comigo Ah, achei que você quisesse ficar um pouquinho sozinho Colocar suas ideias no lugar Que você... Quisesse pensar, refletir sobre tudo que aconteceu Só respeitei seu espaço, ué Desculpa, tá? Minha atitude foi... Ridícula, foi vergonhosa Foi um vexame eu só fiquei com muito medo de todo esse tempo que a gente investiu na nossa família ter sido em vão. E ter sido perdido por minha culpa. Não. Fica tranquilo, tá? Acho que você só não pode perder a esperança. Não perde a esperança em você, em mim, em nós. Principalmente na nossa família. Eu vou perder. Inclusive eu quero ir lá, lá na... Denise, eu quero... Conversar com ela, tirar algumas dúvidas Entender essa situação toda melhor Até que ponto isso pode ser um problema Isso é bom, isso é muito bom Porque você vai tirar muita caraminhola da sua cabeça Você vai te ajudar bastante, vai sim Você iria comigo? Teve algum lugar, alguma vez Que você me chamou pra eu ir E eu disse que não iria Hum, deixa eu Para! Não, não tem. Pois é. Vou estar sempre com você, Bruno. Sempre. Seu caminho, seus passos, nós dois. Lembra? Minha direção, minha companhia. Meu céu estrelado. <risos> meu Deus. <risos> A gente é muito brega. Brega, brega, brega, brega. Do nada, assim, a gente conversando, começa umas declarações de amor. Que uhum. horror. Se a Mara assim for brega, me chama de Marilhane, mendonça, de Falcão. Eu não acredito que você fez isso. Meu Deus. Quem é você? O que você fez com o Bruno? Que bonitinho, assim. Eu me derreto, sabia? Uhum. Precisa ter... Hora marcada, bilhetinho na agenda, alarme no celular para Hoje eu vou a gente se lembrar de falar para as pessoas que a gente ama e a gente ama. Um acho. De meio copo de amor próprio, Verdade. Então sem pra isso divertir, agenda, lembrete no celular, te amo, Teu sorriso bem, muito amor, muito tua muito muito caem bem você ficou tanto tempo quietinho lá no quarto, a na metade. Uma... Dá um pause aí. Eu faço um pouquinho. Pra gente. Top. Então, vai. <risos> <risos> Eu deveria saber o que significa conversar pra você, né, Dom? Nada a ver, Sandri. Eu te trouxe pra cá porque eu tô com esse quarto agora e é mais fácil, mais tranquilo da gente trocar uma ideia. Sei. Senta. Quer beber alguma coisa? Então, vamos ser prático e objetivo pelo bem de nós dois. O que você quer falar comigo? Fala de uma vez. saudade de você, Sandrinha. Tô com saudade do seu corpo, da sua voz, do seu toque, da sua roupa. E eu terminei com ela, eu tô sozinho agora, é mais tranquilo, cara. Até ela pedir pra voltar e você aceitar, né? Eu não quero ela. Não nesse momento. Então a bissexualidade é algo que me deixa bastante confuso, sabia? Vão haver momentos que você vai estar comigo desejando ela. Sandrine. Hum. deixa eu provar pra você que eu tô falando sério e que a gente pode viver isso junto. Olha só, melhor eu ir pra casa porque esse assunto não vai terminar nada bem. Né? Fica. Pelo menos deixa eu te de provar no dia a dia que eu tô sendo verdadeiro pela primeira vez na vida. E aquela crise de ciúme foi de verdade também. Não sei se eu acredito. E nem eu de você. E nem você de mim. Tô com mais ideias aqui. Ah, tu tá. É. Tipo, quais? Tipo, quais? Foi tipo, essa. Eu não tô aqui pra sofrer ou sentir saudade, pra quê? Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Coloquei um pouquinho de leite, você quer? Você também acha que eu tô sendo muito superprotetora? Bom, minha filha, proteção, proteção não quer demais, né? Ainda mais nesses dias de hoje que essa humanidade adoeceu. Adoeceu não, né? Não deu certo, como vocês jovens dizem, mas a gente tem entrega para o mundo, claro. Não tem outra coisa. A Vanessa tá certa nesse ponto, filha, de querer entregar ele numa escola para ele conviver com outras crianças. Assim, quando ele crescer, ele vai entender que ele é uma criança mais normal como qualquer outra. Para de colocar o Bento nesse patamar de fragilidade. Ele é uma criança como outra qualquer. Mas é que eu tenho tanto medo, mãe, das pessoas tratarem ele diferente para ele não ser que nem a maioria? Né, filha? Aí você tá agindo da mesma maneira que eu agi no passado com você, lembra? Você me julgou tanto achando que era uma homofóbica, e no entanto eu tava fazendo a mesma coisa com você. Eu só queria te proteger, minha filha. Não faça isso com ele. Deixa ele ir e vir, deixa ele crescer, deixa ele ir na escola. Ele precisa aprender, minha filha. Ensina ele só a se defender, a ser forte, conversa, ande com ele, caminhe com ele. Ame seu filho. Porque aí nesse ponto eu tenho que concordar com a Vanessa, ela está certa. E posso saber em que ponto que eu estou certa? Bom, isso aí é Clara de conta depois. Deixa eu ir, que eu estou cheia de coisa para fazer. Eu Quero ver se eu ainda pego meu viúvo no elevador, no corredor e spray. Eu acho tá? que eu acabei de subir com ele. Ele estava subindo, esqueceu alguma coisa lá em cima, voltou para buscar. -se Mentira! Ai, minha filha, deixa eu correr. Me deseja sorte, gente. Gente, eu nem vi. Ah, não, minha unha está legal, meu cabelo... Ai, perfume. Não, perfume eu sei que está bom. Deixa eu correr. Ai, Jesus! Tchau, meninas. Tchau. Tchau. Onde você tava? Fui dar uma volta no condomínio. É... O Eu... Benso tá lá acordado. Mas ele já tá no berço. Está ouvindo as músicas que você baixou. Realmente ele ama. Eu vou tomar banho e fazer alguma coisa para comer. Cheio de fome. Quero adormecer hoje Vamos lá, dona Clara, começa essa bagunça que a senhora mesmo causou... Ah. Lá, repete comigo então, você vai chamar ele de papai. Não, não interessa se o papai Ives falou que ele não é papai e ensinou você a falar tio, É papai, tá? Papai porque ele é meu É meu marido agora. Sei que é um pouquinho difícil pra você entender, minha filha, mas vai dar tudo certo. Relaxa aí, tá? É papai, tá? É papai. Repete comigo, vamos lá. Papai. É P-A-P-A a. É, papai Isso, tá? E vai vai dar tudo certo Eu tô, tô treinando como é que eu vou ensinar a Mirtz pra, pra te chamar de papai Ao invés de Tio. Porque o safado do Bicho tá falando pra ela chamar de titio Eu vou dar na cara dele ah, é? É. E eu tenho que também treinar aí Pra explicar como ela Que ela vai ganhar um irmãozinho isso é verdade. Vou ensaiar também pra contar pro João. Que ele tem uma irmãzinha. Eu quero que eles se deem bem. Ai, com certeza. Com certeza vão se dar bem. E você já falou com a Simone? Você não me falou mais nada da ida de vocês? Então, eu vou amanhã... com ela, né? Ai, eu quero logo matar a sociedade que tá me matando. Eu queria tanto que você fosse comigo. Vai dar certo, calma. Mas eu acho que eu não, não tenho o que eu fazer lá. Esse é um momento seu e tal, com, com ela, que é a mãe, com o um filho que você mal acabou de conhecer. Quem sabe eu não vou numa próxima? É, ah, você tem razão. Nando, hum. eu. Vai pedir em casamento, gente? Pra a <risos> mão assim? Não, ah. para de ser bobo. Uhum. eu queria te agradecer. Pelo? Ah, pela força que você tá me dando, pelo apoio, pelo carinho. Jardel! Eu vou estar aqui sempre com você. Independente de qualquer coisa, eu quero dividir tudo, tudo, tudo com você. Inclusive esse momento agora. Eu não sei que você assim, tá muito fofinho e tal, mas assim, você ama, mas você podia me mostrar de uma outra maneira, né? Assim. Ah, porque eu não tô com uma voz muito fofa hoje, eu já tô assim meio, acho que são os homens. Será que eu tô ovulando? Desculpa mesmo, Shane, sai sem te avisar. Eu... Minha mãe me ligou e eu tive que ir pra casa correndo. Ela tava em apuros. E agora eu tô aqui. Na rua procurando alguma coisa pra comer, mas... Tá tudo bem. Eu ia te avisar, mas... Eu deixei o celular no modo avião e me esqueci dele assim. Desculpa mesmo. Tá pensando bem, é isso mesmo, tá? Dá pra fazer isso sério, porque assim... Eu, eu vou falar com o Ives. Porque, olha só. A Mirtes, ela tem seis... 5, 4, 3, 2, sei lá, ela tem a, a, a idade dela, que que é uma idade que não precisa tanto de uma babá, gente e, e, e, e se ela não precisa de uma babá, a Maria pode muito bem vir trabalhar aqui com a gente Eu já conheço, já sei do trabalho, Nando super recomendo, é, olha aí já conhece ela, já conhece a reputação dela, então pra gente é melhor, né? É bom que facilita nosso lado e também mais segurança pra gente, né? Você sabia que eu vou bem ligar já vou lançar essa intriga em cima dele pra ele já ir se preparando, menino? Vou falar com ele amanhã cedo a gente tá pirando, não? Não, não, pirado do verbo sempre fui, no caso eu, me entendo, mas por quê? A gente tá planejando contratar a babá do nosso filho. Isso mostra que nós somos pais responsáveis, pais engajados, preocupados com o bem-estar, com a segurança do nosso bebê. Ian, o processo de adoção não tá nem concluído ainda. A gente nem sabe se o Benji de fato vem pra cá. Ele vem, Bruno, eu sei que vem, eu sei disso. Bom, enquanto não tem uma terceira pessoa nessa casa, uma terceira pessoinha ocupando um espação nessa cama, a gente podia aproveitar pra namorar um pouquinho. <risos> hum. Olha só, tá, tá. Ela tá namorando um pouquinho com você, mas será, Bruno, Bruno, sério. Então a gente será Pode fazer uma coisa mais calma hoje só. Mais um... calma? É, Bruno, sabe por quê? Porque eu ainda tô sentindo dores nas costas por conta daquela posição que a gente fez ontem. Maldito suta. eu vou estar aquele lixo no lixo amanhã. Hoje eu não taquei, porque eu esqueci. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Foi uma ideia sua. Eu sei. Eu sei que foi uma ideia minha. Não tô reclamando, já reclamando. Não é uma reclamação sendo uma reclamação. Só tô pedindo pra gente fazer uma coisa mais devagarzinho. Aí, se você... Aí, para, ouve. Se você fizer e eu ver que tá ficando legal, eu até peço pra você me dar uma... Dá pedida, me dar uma chapalhada, eu peço. Me dá uma salavão. Me dá eu peço. Mas se eu pedir, se eu não pedir, você... Eu pedi. E faz certinho. Tá bom. Com calma, pode ser? Calma, viu? Calma. Calma. Então, calma. calma. devagar, calma. Olha só, fazer o seguinte, ó. A gente só ensaiou, aí você vai apagar aquela luz e vai colocar o bloco na rua. Tá. Bruno amanhã uma para fazer o raio-x, pode ter certeza, meu filho, quebrou é aquela pícola aqui. Ai! ai não, deixa eu te romper não, Pelo amor de Deus, Bruno, para, não, para. Ai, não, para, Bruno, Não, Bruno. Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Para te despedir, <risos> Gente, que mulher fraca apresentando. Bom dia, amor. Né? Oi, amor. Nossa, é, já tá de saída? Eu queria saber se eu podia pegar a carona com você pra emissora. Não vai ter mais externa, só a última a saber, né? E aí mudaram pro estúdio. Aí igreja sabia que você podia pegar carona com você. Poxa, amor, vamos fazer o seguinte? Hum. Eu peço um carro para você aqui, mas se eu não conseguir, posso até pedir para alguém da emissora te buscar, porque eu não estou indo para lá. Ué, mas por que? Você sempre vai de manhã para a emissora? Aconteceu alguma coisa, algum problema? Não, na verdade, eu tenho que ir pro Galeão. Minha mãe tá chegando aí, ela, minha irmã e o Mickey. Ah, mas isso não chega mais tarde? Eles iam, mas aí teve uma confusão toda aqui de horário, de voo. Enfim, tem que ir lá buscar eles, que eles estão vindo já. E a minha mãe já tá vendo casa aqui, sabe que ela vem e fica em Copacabana, né? Hum, e ela vai ficar muito tempo aqui? Aí que eu não sei. Porque minha mãe, olha, na verdade eu não sei nem o que minha mãe veio fazer aqui, Salomé. Eu acho que. boa coisa não é? Prontinho, ó. Pedi aqui seu carro. Te mandei. Tá. Seu celular, tá bom? Ela deve estar no quarto meu celular. Tá, eu preciso isso. Não é porque eu tô agarrado. Tá aqui. Mil mensagens deles, tá? tá. Beijo. Beijo. Assim, Beijo, amo. Tá? tá bom. Te mais. Tchau. Tchau. Não tá, né? Vou esperar o carro chegar. Não dá nem dá tempo de comer nada. Eu vou pegar uma frutinha, né? Já que a Juliana Paz, Xuxa, Paola fazem tudo isso, né? Artista agora. Vou estar comendo carro também. Se come no meio do carro, no meio do caminho do trabalho, eu também não posso fazer. Isso tem sapotinho. Seu seriguela. Vai por mim. Eu sei o que eu tô fazendo. Não, eu não vou me meter em confusão. E do jeito que eu tô fazendo, eu vou chegar mais rápido onde você quer. Você vai ver. E você vai pagar mais caro ainda. Tá. Pode deixar que eu te mando notícias. Até mais. Não acredito, cara. Não acredito. Bom dia, meu amor. Bom dia. Ué? Você, você não ia ficar em casa? Me acordar mais tarde? É, por isso que eu vim tomar café, não te chamei. Precisa dormir mais. Ah, ó, tu resolveu que vai acordar cedo pra buscar irmão, irmão, periquito, papagaio, Todo mundo no aeroporto cedo, aí vídeo pra eu representar ele naquela visita técnica que vai ter na emissora agora cedo. Então será que dá tempo de você sentar e tomar café comigo? Dá, dá sim. Vem cá, você não vai pra emissora? Não, só mais tarde. Vou ter que ir pra escola de teatro. Michelle mandou mensagem remarcando pra agora de manhã o encontro de ontem que ela furou. Mandou hum. de madrugada, por sorte eu acordei pra mijar e dei uma olhadinha no celular. Michelle Furana. E de lá você vem pra casa ou você. Não sei. Não sei mesmo, porque eu só vou começar a gravar três da tarde. Porque se mais cenas eu vou acabar cedo. Aí tô pensando, ligar pro meu pai, ver se ele tá disponível, se a gente pode almoçar. Não vou pensar se eu chamo os meninos, eu devo ficar pela rua mesmo. Porque aí terminando eu, eu vou direto pra emissora. Entendi. Eu vou ver se eu consigo terminar as coisas um pouquinho mais cedo eu quero dar uma, uma passadinha lá na Denise, pra gente bater um papo, conversar um pouco. E você tá bem pra isso? Tô. Quer com você, se for o caso? Não, eu tô bem. Eu acho que vai ser até bom sozinho. A gente trocar uma ideia melhor e eu tirar algumas caraminholas da minha cabeça. Hum. Então tá bom. Então se acalma, come devagarzinho, tranquilo. E... Mastigando tudo direitinho pra não engasgar, não faz mal. Tudo o que, meu amor, Não tem nada aqui na mesa. Fica à vontade, meu amor. Ah, tá bom, obrigado. Eu vou pegar um copinho pra você, tá bom? Tá bom, pai. É assim, por favor. Eu não sou pai não, tá? Eu sou marido e eu cuido igual, viu? Hum, eu vou beber do seu copo. Pode beber, eu pego pra mim. Ai. Eu sou muito fraco idiota. Por que que eu fui cair na labirão de novo? Claro, porque eu levei um baita banho de água fria do Xande. Ai, meu Deus. Preciso organizar essa bagunça dentro da minha cabeça, senão o maior prejudicado no final disso tudo vai ser eu. Bom dia, Elvina. Hoje o meu filho tá aí. Acho bom, né, querida? Acho muito bom, porque se ela marcou cedo comigo e não tá aqui... Ah, o couro vai comer. Cadê ela? Tá na sala dois. Ah, então tá, já que ela tá lá, eu vou... Eu vou usar o banheiro e depois eu encontro ela lá. Tá bom? Tá bom. Eu vou usar o banheiro daqui, que eu não tem luz. Fica quieto, tá? Se ela reclamar, depois falar que foi você que fez xixi no teu dos Tá. Vou pegar um no banheiro, fui pegar uma água, vou botar na garrafinha, mas eu tô aqui. Tudo bem, ó, oh, me desculpa ontem, tá? Ontem eu fiquei agarrado num problemaço, não consegui sair, desculpa Nada, o que é isso? Tá tudo certo, já foi. Beleza? A gente tava conversando aqui sobre o texto, sobre tudo que a gente vai fazer, sobre. Ele já disse que a gente também já leu o texto. É, achei muito bom. Muito complexo também. Aquele final, então, nossa. E você, o que você achou? Então, assim, pra ser sincero, nada, porque, desculpa, Michelle, mas não deu certo que de ler. Eu saí daqui, a defesa do nosso assunto pessoal, o Bruno tava extremamente chateado, cheguei em casa não tive cabeça. Na verdade, eu tinha deixado pra ler o um texto hoje de um manhã, só que aí você ligou e falou pra gente fazer a leitura, então você é melhor deixar tudo pra cá. Não tem problema não, a gente vai fazer uma leitura do texto, vamos tirar todas as dúvidas, conforme for seguindo a gente vê como é que a gente adapta, tá ok? Ok. Por mim, tudo bem. Até prefiro assim. Antes, eu queria uma coisinha de vocês. Já que vocês vão estar no palco o tempo todo com essa atuação muito íntima, tudo muito entre vocês dois, eu queria propor um exercício. Por, por mim, pode ser? Eu já estou aqui pronto para começar. Já. Também. Então, tá bom. nesse drama, Atualmente é, escreveu, com tradução de Lúcia Alves, ele conta sobre dois homens até então desconhecidos que têm uma intimidade muito grande que se relacionam entre si e, no final, descobrem ser pai e filho, certo? Eu achei isso muito louco, sabia? A história vai te levando para um lado e, quando você menos espera, pum, soco no estômago. <risos> é que eu não levei esse soco no estômago porque fica doido. Vai ser um o que eu estou falando. Pode continuar, é. tá? Que eu estou perdido. É. Pois é. bem, como essa relação entre os dois fica muito subentendido no final do texto, é fácil a gente criar uma personalidade para cada um. Mas na penúltima página, eles dão um beijo ardente entre os dois, deixando claro para a plateia que eles sempre tiveram essa relação o tempo todo. Como é um beijo de amor, desejo, inclusive escrito no texto, muita paixão, eu queria ver um beijo entre vocês dois. Que? Não sei, você vai ter interação. Ué, não é ator? Ator faz cena de beijo como faz cena de briga, como faz cena de choro. É um beijo, qual problema? Ah, por mim, tudo bem. Eu não tava esperando né mas Mas ok, eu quero mesmo me entregar pros personagens. Muito bem, certeza que o Ian também não tem esse problema, né? Não, não, claro que não. Ah, vou, vou, vou, vou beijar. vou tem que beijar, vou beijar. Vou, vou. É beijo técnico, é esse entendimento, né? Eu li, eu, eu, eu, eu beijo minha novela, eu vou beijar. Eu, eu, eu... Como é que você quer se beijo, Michelle? Eu só quero ver um beijo, pode ser? Isso, era exatamente isso que eu precisava. Vai ser magnífico, gente, essa interação de vocês. Vai ser surreal. Ainda mais com luzes, plateia, trilha sonora, um texto decoradíssimo e muito ensaio, tá bom? Agora a gente vai fazer uma leitura fria, mas vamos pegar um o voo da Félix. Hum. Primeiro ar, primeiro ar. quietinho, não vai ser legal pra você. Né?